Notebook 2 em 1, um, positivo do Intel, é, número 4020, esse 4020 está vindo direto, 4GB, 68GB, IMC Talk Screen, é, quer dizer que pode tocar na tela, 11,6 é né? é Windows 11, descrição, vamos ver a descrição completa. Não tem descrição completa, vamos lá. Notebook 2 da positivo do Não era 40-20, agora já mudou para C460D1. Oferece novas experiências para suas tarefas no dia a dia. Alterne entre Notebook e Tablet. Foi criado para te acompanhar em qualquer lugar. Sua estrutura é leve, fina, é muito fácil de transportar. Cabe perfeitamente.. Em na sua mochila, porque você precisa colocar na sua mochila. ele vem equipado com a tela Full HD de 11,6, tecnologia IPI, excelente para a qualidade de imagem e IPS, né? imagem maior, ângulo de visão, transforma suas ideias na tela touch screen e a caneta captativa, além do suporte de 10 toques simultâneos, é. a caneta vale a pena. É. Ah, é a caneta sem ponto, presta não, presta não, 1500 dá? é melhor comprar o, o tablet da Samsung.